E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando brasileiro Aqui estamos no canal brasileiro E hoje vamos fazer uma sequência de evoluções Bem bacana no nosso Pokémon GO Primeiro vamos fazer aquele filtro né? Vamos lá em Pokémon Vamos filtrar a galerinha Que pode evoluir Temos uma galerinha, três estrelas Temos alguns Shines, temos alguns de evento Que teve agora o evento do Dibble Então eu consegui finalmente Ter pokémons bem bacanas, direto para a última forma Começando aqui na ordem alfabética com o Beigon esse Beigon é ralado esse aqui é vamos ver, foi o menos ruim que eu achei, vou até avaliar para vocês dar uma espiadinha aqui, eu marquei ele com estrelinha Três estrelas ataque e defesa, full power PS, faltou pouco, mas tá bem bonito vamos fazer aquela evolução para o Shaolin e depois pro o Pokémon, pelo menos no anime ele é muito bom, né? ele é muito interessante Beigon, que é o Pokémon dragão cabeçado Vai fazendo toda a animaçãozinha Vamos aumentando a nossa Pokédex Alguns eu já tenho, vou selecionar o melhor Deixando o meu arsenal E os piores vão para o professor E alguns vão ser adicionados na Pokédex Tal qual agora A evolução do Shelgon com 100 docinhos né? Tivemos, Eu consegui usar algumas Harry Candies E alguns Bailon selvagens brotou aí Conseguimos, vamos evoluir É legal essa casca do Shelgon, né? Parece um uma ponta de cotonete, <risos> sabe-se lá onde é que vai entrar o, a, a haste flexível mas daí ele evolui, vai ficar fica poderoso, fica fodão nosso amigo Salamence não sei a quantidade de, de poder que ele ficou, mas é bonitão isso sim é um dragão rapaz, tá ali, parece aquele, quem, como treinador o seu dragão parece que é esse tipo de dragão, 2.100 e poucos, quebra o galho agora vamos para o carvanha, temos um carvanha shiny temos, vamos para fazer um, um Sharpedo SHINE Ele é... o carvão é verde, né? Verde com... Sei lá que cor é essa, amarelo, laranja, sei lá Vamos ver que cor vai ficar um Sharpedo SHINE Muita gente briga, nesse né? bate para pegar essas SHINE assim, Bota minha brotão um para mim até Não que seja lá muito SHINE, né? Mas... <risos> Olha ali, rapaz! Ficou bonitaço esse, esse Sharpedo roxo aqui, rapaz Esse do de açaí Beleza, tem uma cara endemonhada, né? né? Beleza, não é muito forte, mas é shine, o pessoal gosta muito de shine. Beleza, Charpedo, agora o próximo é esse clumper. O clumper a princípio ele tem mais de uma forma, né? Agora, eu realmente eu não sei Como é que são as evoluções do como é que é? Clumper Clumper eu tenho 50, redondinho Tem, Teremos uma forma dele Eu não sei, esse Pokémon realmente eu desconheço Se eu não me engano, da geração Ruby Ele ficava perto de onde ficava o submarino. Eu nem sabia que ele tinha evolução Eu posso estar enganado Se alguém souber, me correge, por favor Vamos deixar evoluir, vamos ver o que vai virar Olha ali que legal, rapaz Virou Huntail, Huntail é uma cauda, uma cauda caçadora. Huntail tá carregando, adicionado na Pokédex. Rapaz. Ah, esse aí eu já não tinha, bacaninha, bacaninha. É Nós Huntail. Agora vamos para o Corphish. Corphish, o Ash ele tem ele na, nas sagas que ele usa. Ele é tipo o substituto natural do krabby, que capturou com graveto. E depois virou Kingler, que ajudou ele na primeira liga Pokémon de canto o Kingler era um Pokémon bem interessante o, Ash, o Pokémon mais forte de água do Ash na época era o Squirtle Mas o Squirtle dele é meio roubado, né? Porque tipo, ele é um Squirtle que rivaliza com Pokémons em última forma Crowdant. Crowdant é bonitão, né? ele tem um ar mais violento E ao contrário do Kingler, que só tem uma, uma pata gigante Esse aí tem duas grandonas e tem duas patinhas de T-rex na barriga Show de bola agora vamos falar de Watt. De Watt é, a, é a forma intermediária do Oshawott, que é o quando eu olhei legendado era Mijimaru, que é aquele porcaria de Pokémon que os concha Meu Deus, do céu, olha se tem algum fã dele aí, ó. sinto muito, mas para mim é lixo. Mas como é para fazer Pokédex, e ele a última forma dele até que é bonita, é o Samurott, né, uma coisa assim. Samurott, sei lá como é que fala. Mas é legal, ele tem uma arma de samurai, né? os primeiros tem um arzinho tipo, meio ninja Esse aí é um capacete broca meio samurai, bigodudo Assim concluímos todos os black whites Aqui temos um dratini, olha, tem um dratini perdido, nem sabia 207, será que vale a pena evoluir ele? Eu vou até olhar porque esse aqui me pegou de surpresa oh, 3 estrelas, o PS dele é ridículo, mas vamos lá Dragonite é melhor sobrado que faltar então vamos evoluir um Dratini Até esse tempo era uma missão Ainda bem que eu tinha um Dratini sobrando Vamos evoluir um Dratini Vamos ter o nosso Dragonair Eu sou fã de Pokémon dragão, tenho que admitir Eles têm umas fraquezas meio estranhas né? Contra eles mesmos Contra gelo e fada Agora inventaram né? que o dragão perde pra fada Além daquele executor de Alola Que ele é um coqueiro gigante magrelo dragão mas faz parte, né? o povo inventa cada coisa. Deixa eu evoluir. Vamos ver como é que é mais um Dragonite no time. Esse aqui é o terceiro, esse aqui é o primo pobre. Ele tem ataque, defesa bom e PS bem fraquito. Mas, como não tem, não tem por que não fazer, 1915. É. De repente eu fortifico ele para fazer alguma das ligas. Beleza. Meus outros Dragonites são muito roubados. Os Ives eu vou deixar por último, porque eu quero fazer uma espécie de roleta russa de eave. Os três Ives são três Ives três estrelas, e os três estão no aleatório. Vamos no electric, deixa eu ver se esse electric vale alguma coisa, ou eu apenas esqueci de transferir ele. Deixa eu carregar a animação. No Pokémon Ruby é muito difícil pegar Pokémon elétrico, é Magnemite e esse electric. Então, eu... quem joga no Game Boy Advance, ou oh, três estrelas tudo. Mete bronca, vamos evoluir. Recomendo pegar ele. O Magnemite é fraco contra terra, contra lutador e contra fogo. E ele não tem a forma magneton ainda. Não, me perdão, magnesone. Magne, Magnemite, magneton tem. Magnesone, que é a última forma dele, se eu não me engano, no Rubi não tem ainda. Seria bem interessante se tivesse, porque é uma, uma forma poderosa. Deixa eu ver. É, 897 9, 7, não, não é muito bom. Depois que eu faço aquele filtro. Oh, esse Finion é um Pokémon recentemente adicionado, pelo que eu sei, porque eu, eu, ele brotou em um dia de evento E foi só, nunca mais vi esse, coitado desse peixe borboleta Ele está fazendo um barulhinho, ele até é né? Para comparar com o Magikarp e o Yodinchen, ok? Deixa eu dar aquela carregada Olha ali, rapaz, que bonitinho Que os horários Lumineon Lumineon Será que é Pokémon de hoje. E fada também? Olha só a água. É só a água mesmo. nem <risos> é só o arzinho. Froak. Cara, o Froak eu só tenho pra fazer o Frogadir. Eu não tenho pra fazer o Greninja. Então eu não vou evoluir o Froak. O Froak eu quero deixar pra evoluir ele de uma vez só. Dibble e Dibble também. Vou deixar pra, pro final do vídeo. Curlier. O Curlier. Eu vou evoluir o Curlier. Se eu não me engano, esse aqui vai virar o Gardevoir Porque é fêmea O Galade, se eu não me engano, é forma macho Eu não tenho um Kirli é macho eu Vou ter que catar um no, no mato, literalmente Deixa eu evoluir Vai ser mais um adicionado na Pokédex tá demo... Aí, Gardevoir É um pokémon de, de presença, né? Estiloso Olha ali que bonita Show de bola 500 já tá oh, Muito bom, 500 pila 500 pila é bom, né 500 de PC O Odish Esse Odish eu acho que ele só é 3 estrelas, né Vou deixar juntar ele para fazer um Vioploom logo de cara O Poliwag Mesmo esquema Eu só posso evoluir uma forma dele Não é interessante para mim agora Fica aí bonita. Essa Pony nova, fada que Fada? É psíquica Eu achei que era fada Eu não tenho ainda, vamos ver como é que é A Rapidash do My Little Pony Essa aqui sim, ah, virou uh, My Little Pony de cosplay cosplay né? <risos> Vamos deixar a Pony tá evoluir Vamos ver que fim vai levar Bonitona ela ficou, foi bem estilosa Eu não vi a Rapidash nova ainda rapidash tá nova, pareceu a cara do boneco ainda, poxa Cadê a animação? Eu quero ver. Não, não apareceu no pódio. Cadê a Rapidash? Rapidash. Rapidash, tu não... Rapidash é um cavalo em forma de bola. Agora sim ele é psíquico e fada. Onde está você, Rapidash? Eu quero ver sua forma, Imundícia. Aparece? Olha aí, viu? Rapidash está me trollando. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Ah, apareceu. Ah, é bonita a Rapidash. É uma Layer evoluída. Show de bola. Vamos para o Putiena, Puchena. Vai virar um lobão furioso. Rapaz, esse aqui é 3 estrelas. É fraquinho, né? 495. Mas pelo menos é 3 estrelas. Que nem eu falei. O filtro. Depois eu vejo o que, que sobra no meu arsenal. E um dia eu faço um vídeo só mostrando ele. Tem 300 se lavar vai pedrada de Pokémon. Quase 400. Daí vai demorar pra falar. Porque tem os mesmos. Tem às vezes duas, três vezes. Porque um é Shine. Um é forte, o outro é fraco, o outro tem muito PC e assim por diante Beleza, Mightyena Mightyena já estava cadastrado O Scyther, cara, eu adoro pegar os Scythers e evoluir eles para Scissors Porque eu gosto do, do estilo do Pokémon Tanto do Scyther quanto do Scissors Scissors acho que eu tenho uns dois, três, tem até Shine um Scissors verde, na verdade é um Scyther enrustido Deixa ele evoluir A animação, esse aqui é um do, de qualquer forma, dele é bom a vantagem do scissor, se é que pode chamar de vantagem, é que ele é metal O Scyther, ele é voador de inseto, esse aqui é metal, aço no caso né Eu chamo de metal, é aço e inseto Beleza, scorup, cara eu adoro o Drapion Drapion é Pokémon, tem um ar violento assim, quase dragônico É muito legal, quem não tem, eu não sei se ele é muito bom para time Eu não lembro de ter usado ele alguma vez em alguma geração até se eu for jogar o Pokémon Platino alguma vez, eu vou, vou pegar um Drapion, só pra ver como é que é. Ah, essas animações tá me trolando, rapaz. Meus Pokémon estão virando tudo bola de luz. Volta, oh, tá. volta pra luz. Drapion de mil, rapaz. Você tá doido, tem mordida e ferrão letal. Ah, bonitaço. É três estrelas, mas não é tão forte. Show. Próximo, temos um Sneave Shine, cara. Esse Sneave Shine... Ele também não vai para a última forma Então eu não vou fazer ele nesse momento O Snubble só tem uma então eu vou fazer Caçando os bichos por aí? Uh, só gravando o um negocinho Já vendo aqui o Snubble O Snubble tem uma forma que é o Grumble O Grumble ele, ele é feioso assim Meio marrento Mas ele é Pokémon do tipo fada Vamos ele, ele fica mais porradão Mais violento A, a forma dele... Final é legal. É, é brucutu, Essa aí parece um cachorrinho de Lulu, cara feia de vestidinho. Mas agora sim, agora vai, vai ter um ar de presença. Eu gosto do Grumble, Pendo que não, não é usável. Né? Ele não tem, eu, pelo menos, não, não considero um pouco muito usável. Mas ele fica mais um. Parece quase meio com uma boca de dinossauro. Mas tá aí. 1077 o Grumble. Agora vamos para o Solos. Esse cara, o Solose era um que eu nem lembrava que ele evoluía. Eu, ele tem uma última forma Mas eu não vou esperar para mostrar a última forma Porque, olha, eu demorei tanto para arrumar Doce para fazer uma evolução dele Que se eu esperar a outra, acho que na tela não tem mais Pokémon Go. A última forma desse solos, se eu não me engano É ali, que é tipo uns braços numas umas bolhas, alguma coisa do tipo assim Carrega, carrega Ah, rapaz, ele tem uns bracinhos de fantasminha Parece um galinho dentro de uma bolha Carrega, é, vai é, é, é, pelo menos a animação ó, Não aparece um galinho de Daí Depois eu que umas mais mãozona Só que esse aí vai demorar rapaz, tem 100 doce Tem 19. Agora eu vou para esse Spritzy Esse aí foi para um dia de evento também Esse tempo apareceu ó, Tinha que ter usado um incenso Para habilitar a sua evolução Eu usei, vamos ver se ele vai deixar evoluir Eu evolui Spritzy Eu tornei ele meu companheiro e usei incenso só pra garantir deixa ele pegar agora a internet ganhar um gás não né? uma gasolina pedulinho, pedulinho explica como é meio gozado né? parece uma <risos> uma coruja gordinha bailarina aromatize essa aqui pelo menos eu não conhecia carrega, carrega a internet Olha, ela tem o pós meio de galerina Não Isso aqui é para como tipo fada, beleza não, não, É mais para registro, a gente não tem nada dela Timbor, é o mesmo esquema dos soloses Se eu for esperar juntar para última forma, não vou evoluir nunca Então vamos evoluir o Timbor Primeiro ele aparece com um pedacinho de madeira Evoluindo ele parece uma tora de um pedaço de ferro, uma viga de ferro e na última forma, duas, dois blocos de concreto esse aí é o é, é pokémon obreiro <risos> pokémon de trabalhar em construção mesmo mas a forma mais bonitinha dele é a primeira, os outros dois ficam meio anabolizado, meio estranho olha ali, cabeça, parece que tô... tomou tanta porrada na cabeça que ficou cheio de galo como é que é o nome do, do Jitokujo? Segunda forma dele é o, tá, o Gurdur. Gurdur. Ah, 200? Puxa vida, ou troca? Nunca mais. E vou evoluir também agora o Wooper. Wooper eu vou evoluir por ele ser 3 estrelas, porque eu já tenho um Quasire, que é a última forma dele. Ele é um Pokémon bem bom, porque ele é forma terrestre e água, então contra elétrico dá uma vantagem, mas contra planta dá uma desvantagem tremenda. Agora a animação está fluindo. Acabou essa de Pokémon Bola de Energia. Quasi. Show! Agora vamos para a parte que interessa. Que foi por isso que eu fiz o vídeo. Olha as bolas. Que é os Dibbles e os Eves. Deixa só o jogo pensar um pouquinho. Aí, primeiro, o nosso Dibble companheiro. Vamos evoluir ele para um gabide O um gabide eu tenho, eu tive um gabide Na verdade eu achei no mato, mas era porcaria Então eu dispensei, então fui juntando Fui juntando, caminhando com ele, até que teve o evento dos Dibbles Se não me engano dia 6 de junho Ou dia 4 de junho, alguma coisa assim de 2021 Eu capturei Dibbles suficiente para evoluir esse Para evoluir um segundo e o Shine Que vai ser a próxima evolução Tcharam. Beleza, gabide companheiro não sei se é muito forte, muito fraco É fraco, acabou Vamos evoluir agora para o Garchomp Garchomp é um Pokémon violento rapaz. esse eu curto a forma final dele Vamos ver o Garchomp Ele vai ter mais um Os pontos adicionais pelo, pelo selinho de, de melhor amigo Deixa ele carregar agora. Vamos ver a forma final, essa vai ser adicionada Beleza Esse é, esse é violento quem pode ter ele no jogo tenha, qualquer um, de game boy, de, de... <risos> qualquer um, ele é um é dragão e terrestre, o ataque dele é furioso, show de bola, 1688, ele não é tão forte, então a gente vê aqui que pode fazer ele com alguma liga, o importante era ter o registro, agora vamos para o Dibble Shine. Vamos evoluir para um Gabi de Shine. A cor dele não mudou muito, só dá uma clareadinha, né? o azul é amarelo meio frescalhado. Um Deixa carregar. Dual Shine. Shines às vezes aparecem no mesmo dia para mim. Pelo menos com o esquema do Snivy aquele que é Shine, só que eu não evolui ele ainda. Gabi de Shine. Um azul bem bacaninha, bem bonito. Agora vamos para o Garchomp Shine. O Garchomp -Shine. Gar Shine Esse aqui pelo poder que está esse Gabi, não vai ser tão forte não Se ele ficasse apto para uma liga de 1500 acho que ia ser bem interessante o um Garchomp. Meter um ataque dragão, um ataque terra, um ataque aço, um ataque dragão alguma coisa assim Ia dar uma combinação interessante Eu não sou perito nessa parte das combinações de IV e não sei das quantas Ô oh, rapaz, eles, ele ficou mais escuro agora, ficou bonitaço. Um grafite, que será que conhece? Ah, 1630 passou um pouquinho do que eu queria. Agora vamos para a nossa roleta russa de Ips. Primeiro Ive, o que será que vem por aí? Doce para evoluir, a gente tem. Mete branco. Primeiro Ive, vamos ver, temos bastante. Temos o Flareon. Jolteon, Vaporeon, Glaceon, Umbreon, Aspion, Letheon e o de fada eu não sei. Eu não sei se inventaram mais algum Eevee. Ah, Vaporeon. Eu não sei se para a evolução do tipo fada tem que ter alguma condição. Não estudei dessa vez. Nós temos aí. Oh rapaz, dois não mil é, não é fraco, não. Não é inutilizável, não. Bora, segundo Eevee. Vamos ver, será que vai ser outro vapor não? Tomara que seja bom se fosse esse tipo fada, acho que é, deve ser Flareon <risos> Flareon, sei lá, termina tudo com ON mesmo Pois quem souber me corrige, por favor nos comentários Vamos ver o segundo ídolo, Jolteon Ó, oh, vai ser todo, será que da forma de canto? Provavelmente no aleatório puxa só eles, será? 1600 ele está naquela fase intermediária que não presta para nada Porque é fraco para os 2.500 E é forte para os 1.500 Vamos lá, terceiro e último if, Última evolução do vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido, pelo menos alguma coisinha Não deixe de se inscrever no canal, muito importante Deem aquela força, eu vou deixar meu nick para amizades Uh, na descrição do vídeo, caso eu tenha esquecido, por favor, me cobrem nos comentários. Evoluiu eu eu para olha aí, rapaz. Um de cada um da, gera... da primeira geração de canto. Foi bem aleatório, pelo menos ele cumpriu, <risos> cumpriu a roleta russa aleatória. Show de bola. Esse foi fraquinho, dá para melhorar ele um pouquinho mais. Espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui. Por favor, se inscrevam no canal brasileiro, deem aquela força. A meta é bater mil inscritos até o final do... de 2021 Pra gente poder trabalhar na monetização dos três canais. Petrogons BR 3.0, aula de história da web 3.0 e Braseiro. Já falei demais. E até a próxima.